Sejam todos bem-vindos, e eu vou falar aqui agora a respeito sobre os benefícios do Enneagrama na educação dos filhos. Como é que você pode usar o Enneagrama? Quando você descobrir como você é, você vai descobrir como o teu filho é. Essa é a ideia, você vai ter que descobrir. Às vezes no início é mais difícil, porque as pessoas que a gente ama, as pessoas muito próximas de nós, nós temos dificuldades de identificar qual é o enetipo delas. A respeito do que eu falei no vídeo anterior, né? que o que eu falo aqui é a observação de 13 anos de trabalho, mais de 5 mil pessoas, isso com o Enneagrama, mas, Enneagrama em Quarto Caminho, mas eu trabalhava com Dale Carnegie desde 1996. Então, eu tenho experiência em lidar com pessoas, é um poder de observação que eu desenvolvi pelos anos de trabalho com isso. Então, o que acontece é assim, ó. eu tenho um padrão de comportamento, e aí eu começo a observar o padrão de comportamento dos meus filhos. Eles são o resultado de mim. Tem 57 teorias, existem muitas teorias... De como se desenvolve a personalidade das pessoas. Então, algumas pessoas dizem, ah, oh, é o meio, outra dizem, é, nasceu com ele, outra é o pai, a mãe. Bom, não importa. O que eu observei é duas coisas básicas. A nossa personalidade vem daquilo que nós vivemos na infância, principalmente entre 0 e 7 anos. Lá se começou a se formar. Tornaram, começou a se formar a nossa personalidade. Uma criança não tem como dizer, não vou fazer isso ou não vou fazer aquilo. Ah, tem pais que obrigam os pais, as crianças a comer farinha, uh, láctea, obrigam a comer, tomar uh, uh, suplementos alimentícios né? e assim vai. Certo? Então, e a criança não tem como dizer não. Sente aí como coma todo o prato. Cara do céu, não tem, a criança não tem essa poder, vai ter que ficar lá. Então o que eu observei? Cada criança, nós inclusive, né, somos frutos daquilo que aconteceu lá na infância. É isso. Levou uma surra muito grande, transformou você para o resto da vida. Um dia você foi lá e, e machucou-se tua mãe fez tal coisa, para o resto da vida fica marcado. O que eu percebo também é que tem crianças com pouca idade 3, 4, 5, 6 meses já começa a mostrar uma personalidade, principalmente as personalidades mais fortes. Então, a justificativa que eu encontrei é de que, durante a gestação, a mãe passou por algumas emoções lá muito fortes, em que gerou alguns hormônios, esses hormônios passaram na criança, e a criança começou a se tornar assim. Essa é a minha explicação. Existem, talvez, outras e muitas outras. Mas, tudo o que observei é da infância que vieram, Todos os nossos modos de ser. E aí o que acontece? Como é que eu posso uh, ver isso? É simples. Quando você descobre o teu padrão de comportamento, você descobre como a tua, teu filho ou a tua filha é. Eu fui um dia fazer uma venda. Me indicaram. Uma pessoa de padrão 9 disse assim, Afonso, vai lá na minha namorada que eu quero que ela faça o curso. E aí eu fui lá conversar com ela. Quando eu entrei, tinha uma pessoa lá, um rapaz sei lá, 14, 15, 16 anos, quieto, sentado lá e tal, eu já fico, já fico antenado, porque quando essas pessoas são quietas e estão observando, são geralmente as pessoas de padrão 5, que são identificadas, são é, né, colocadas uma etiqueta de que elas são autistas ou esquizofrênicas. Então, quando eu, eu vejo uma pessoa assim, eu já tenho, opa, Existe alguma coisa. E aí as pessoas vão lá e tratam as pessoas como esquizofrênicas ou autistas. Mas na verdade elas não são isso. Elas são um padrão de comportamento 5. Porque o 5 é quieto, é calado. E ele tem comportamentos que pode se chamar de esquizofrênico ou autista. Se eu fosse, né, como aconteceu comigo, né, se eu sou o pai de uma pessoa dessa, eu tenho que mudar meu comportamento que vai mudar o comportamento dele. Eu tenho amigos que têm filhos problemáticos. E aí eu tento até falar de leve, porque as pessoas querem curar ele, ele que é o problema, é a criança que é o problema. Aí leva o psicólogo, leva o psiquiatra, dão cada remédio mais maluco, ah, que só piora, na minha opinião, e não resolve o problema. Então, por exemplo, pais muito pesados, pais que brigam demais, que surram, que são machões, fazem geralmente filhos efeminados, fazem filhos ao contrário. Porque a criança não consegue seguir o que o pai fala, não consegue ter a coragem que o pai tem, então ele vai para um outro lado. E vice-versa. Pais muito brandos fazem filhos brabos, filhos pesados, que vão fazer filhos... Tá, Então vira uma roda assim nada. As pessoas de padrão 6, as pessoas de comportamento do padrão 6, que são as pessoas que sentem muito medo, que são as pessoas desconfiadas, que fazem tudo que é certo, de que é tudo certinho, que são as pessoas, na verdade, né, como Cosme e Damião, aqueles guarda que tem dois caras assim, é Cosme e Damião, um é brabo, o outro é manso, né, de um surra e o outro vai lá e passa o remédio. São pessoas que fazem isso e passam para os filhos a mesma coisa. As pessoas de padrão 6, as desconfiadas fazem filhos 6, filhas 6 e vai embora. As pessoas de padrão 7 geralmente fazem filhos de padrão 5. Eu, eu, eu tinha que usar um pouco o contrário. Porque as pessoas de padrão 7 fazem filhos 5, fazem filhos 8, fazem filho, vários tipos de filhos. Mas as pessoas de padrão 5 geralmente têm um pai 7. As pessoas de padrão 4 geralmente têm pais de padrão 8. Então eu também posso dizer o contrário. Geralmente as pessoas de padrão 8 fazem filhos 4. E as pessoas de padrão 8 geralmente têm um pai ou a mãe, número 4, ou padrão número 9, que são padrões mais leves. As pessoas de padrão 1 um fazem também padrões 6. As pessoas de padrão... Né? Então, cada um tem um cria o filho de uma certa maneira. E alguns casos são terríveis, porque às vezes você não tem controle sobre os filhos. Não é uma questão de controle, tem que ser mandado, não é isso. Mas você gostaria que teu filho estudasse. Você gostaria que teu filho fosse um bom homem ou uma boa mulher. E eles fazem coisas que você diz, cara, não é por aí o caminho da vida. É, talvez seja assim, né? Ele vai aprender sozinho, a vida vai ensinar. Se os pais não educam, a vida educa. E isso dói. Porque quem tem que educar os filhos são os pais, e não os bandidos que vão adotar ele, ou a polícia que vai matar ele. Ou, é, em vez dele crescer profissionalmente, se tornar uma pessoa né, comum, quando poderia ter poderes de fazer coisas gigantescas. O benefício do Enneagrama na criação dos filhos é você saber como o seu filho é e o que vai acontecer no futuro. Você vai saber exatamente o que vai acontecer no futuro. Enquanto eles são pequenos, você consegue corrigir um pouco isso. Você pode ensiná-lo a neutralizar seus os próprios vícios psicológicos e se tornar um adulto importante, um adulto amado, um adulto que faça a diferença neste mundo, né? um adulto que possa ser o presidente do Brasil, que possa ser o governador de estado, possa ser um vereador, possa ser um empresário bem-sucedido, possa ser uma mulher brilhante, uma mulher escritora. Então, se você, de pequeno, ajudar estas crianças a encontrarem o seu caminho, e inverter isso, porque nós atrapalhamos, nosso modo de ser atrapalha eles. Quando você fizer o Enneagrama, conheça o Enneagrama, vá lá e pesquise, tem livros, mas né, tem que ser na prática. E aí você vai neutralizar isso e vai ter uma família boa. Você vai ser melhor, porque, cara, quem é que não quer ter filhos amados, amáveis? Quem é que não quer ter filhos que te dê um abraço, que conversem com você, que te amem, né? Que te apoiem na tua velhice, porque a velhice vai chegar. A minha tá chegando aí. Ah, então, você não quer filhos que estejam com você, que te apoiem, que te amem? É isso. Então, você tem que fazê-los aprender a amar você. Você tem que fazê-los mudarem. Como que você vai saber isso? Sabendo como e onde estão os desafios da vida dele como um ser humano. Beleza? Pessoal, compartilha este vídeo, passa para outras pessoas, vai ajudar muitas, muitas pessoas. Coloca aí embaixo um like, um dislike. É, se inscreva no canal, assista no YouTube, assista no Facebook, lá tem um monte de informações, beleza, pura? Um grande abraço, tudo de bom e muita, muita felicidade, e ajuda a consertar essa piazada aí, para se tornarem pessoas importantes. Tchau!